Oi, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Uh, eu não ando me sentindo muito bem, assim, eu tô com bastante diarreia, será que tem alguma coisa pra isso? E faz quantos dias tu tá assim, se sentindo com diarreia? ai ah, é um... Dois dias, mais ou menos. Hum. Será que tu comeu alguma coisa de diferente? Algum alimento que tu não tá acostumada? Não, até essa semana que passou eu não comi nada, assim, porque eu tava com a garganta bem fechada. Daí eu fui no médico, ele me deu um remédio, o nome é, é amoxicilina. E agora já tá até um pouco melhor, assim, mas não comi nada de diferente. Hum, sim, e essa diarreia começou a aparecer quando tu começou a tomar o medicamento, um pouquinho depois acho que foi logo em seguida assim pouco depois Sim, certo assim é possivelmente essa diarreia é por causa do antibiótico é bem comum os antibióticos causarem diarreia porque eles alteram a flora intestinal uhum. e isso acaba levando a esse desconforto e diarreia mesmo eu vou te indicar um medicamento que ele é um probiótico dele ajuda a recompor a flora intestinal tá eu vou lhe buscar ele pra ti tá bom obrigada o medicamento é esse aqui ó ele vem seis cápsulas Toma ele um antes do almoço e um antes da janta Daí ele vai melhorar os teus sintomas, a diarreia e o desconforto Tá, mas ele não vai me fazer mal tomar ele? Não, não, pelo contrário, ele vai ajudar a melhorar os sintomas E também seria bem importante tu cuidar da alimentação Tomar bastante água pra hidratar, porque tu tá perdendo muita, muito líquido na diarreia Também evitar comer frutas né, que sejam, que, que sejam laxantes E daí procurar ter uma alimentação mais leve ah, tá, então. Bom, já que eu vou tomar esse aqui e já tá passando a dor, eu posso já parar o antibiótico pra não ficar pior. Não, não. Não pode parar de tomar o antibiótico. Tem que tomar ele o tratamento completo, terminar a caixa que o médico te indicou. Tem que tomar a caixinha inteira. Tem que tomar os dois juntos. E se tu parar o antibiótico, pode ser que ele não faça efeito, né? Ah, Daí tu entendi. pode tomar ele, esse aqui junto com o antibiótico. Ai, tá bom, então. Não vai ter nenhum problema daí. Não, nenhum problema. Ah, então tá. Então eu vou levar esse mesmo. Muito certo. obrigada. De nada.